E hoje nós vamos falar da diferença dos três principais churrascos conhecidos no Brasil. Parrídia, American Barbecue e o tradicional churrasco brasileiro. Bem-vindo ao Sábado na Brasa. Quando o assunto churrasco, o brasileiro tem reconhecido já mundialmente como o melhor churrasco do mundo. Mas no Brasil, a gente não se limita mais ao tradicional churrasco brasileiro. Uma nova geração de assadores vem dominando várias técnicas, como American Barbecue, Parrilla e aperfeiçoando sua técnica de fogo de chão, disputando cada um o seu espaço, o seu lugar. O Brasil é muito grande, tem espaço para os três tipos de churrasco. Nós vamos mostrar a diferença de cada um, com suas peculiaridades, suas vantagens e desvantagens na hora de fazer um assado. Quando a gente está falando na técnica de fazer o churrasco, não é apenas no método de cocção. Isso parte desde a escolha da proteína correta, na forma de fazer essa carne, escolha de tempero, a escolha da, da lenha, né? a nossa material para fazer a combustão aí. E partir para a de alimentos. Então cada técnica vai te dar um sabor diferente, um gosto diferente, uma experiência gastronômica fantástica de acordo com o churrasco que você deseja fazer. Vamos começar falando da parrilla? Então a parrilla já é um método bem conhecido de preparação da carne na Argentina e Uruguai, onde teve sua origem. Então a parrilla ela consiste basicamente em a gente fazer o fogo numa parte isolada onde que a gente vai fazer a carne com isso, a gente utiliza apenas uh, o braseiro para fazer o, o processo de cocção da carne. Bom, e a parrede, então, ela tem um sistema de grelha, tá? onde que a gente faz, como eu falei, o fogo ele é sempre separado. A ideia aqui é que, é que gera um braseiro bem forte. E na hora de a gente fazer o processo de cocção do alimento, a gente vai largar aqui na grelha. Cada tipo de grelha vai te dar um sabor diferente na, na carne. Aqui a gente tem o que a gente chama de grelha uruguaia. Tá? Ela, ela é uma grelha com um ferro redondo. Essa grelha aqui, ela vai te proporcionar a limpeza dela, é muito mais fácil do que a grelha argentina e ela te proporciona um pouco mais de defumação na hora de fazer o churrasco. Aqui também temos aqui na nossa parrilla profissional, tem a opção de ferro chato. É uma grelha que não é tão, tão conhecida, mas que também dá um sabor muito bacana aí no nosso churrasco. Ela tem uma textura, parec... é, vai te dar um, um assado parecido com a grelha uruguaia, uh, porém ela vai te dar uma marquinha na carne ali, um pouquinho mais bonita ali. Uh, do que aquela que era redondo e tem também a parrida que eu vou pegar só uma uma grelha que a gente tem aqui que é a grelha em V tá essa grelha em V ela vai fazer a coleta da gordura aqui na carne da na própria grelha essa grelha ela vai ter aqui um um compartimento onde que cai toda a gordura aí a galera vai lá pincela dá uma pincelada na, na carne utilizando essa gordura para dar mais sabor na hora de fazer o seu assado. O grande sucesso da Parrigia no Brasil não se atribui apenas ao tipo de assar, ao tipo de equipamento, mas também ao melhoramento genético que a gente teve no nosso rebanho. Hoje o Brasil tem uma carne muito melhor do que a gente tem na Argentina e está equivalente hoje com a carne que a gente tem no Uruguai, com uma das melhores carnes que tem no mundo. Foram introduzidas novas raças, a gente está com muita raça britânica hoje, o uh, melhoramento genético no Brasil teve um avanço muito grande nos últimos 20 anos e o resultado que a gente está vendo é, é Tá vendo agora, então, é esse boom do, do churrasco no Brasil aí, principalmente na parte da parride aí, porque a gente acaba tendo uns cortes mais primes, podemos dizer, como, por exemplo, prime, prime rib, tomahawk, bisteca, bisteca fiorentina, então, porterhouse. Então, são cortes que antes não tinham, porque a gente não tinha uma qualidade muito boa de carne, mas com essa introdução dessas novas raças, esses melhoramentos genéticos que a gente vem tendo. Então, entendeu? Uma possibilidade da uma carne de melhor qualidade, que a gente não precisa de uma coqueção de tão longa para deixar ela macia. Então, para esses tipos de corte, a parrilla é ideal. E outro tipo de churrasco que vem ganhando espaço no Brasil é o American Barbecue, conhecido como churrasco americano. Enquanto na parrilla nós temos os parrileiros, que é o responsável por assar a carne. No American Barbecue a gente tem o que é conhecido como Pit Master, que é o profissional responsável por estar fazendo a preparação do alimento, escolha do hub. Uh da carne que vai entrar para o defumador. E falando em rub, na parrídia a gente usa sal, sal de parrídia, né? Uh, no churrasco brasileiro a gente usa o sal grosso. No American Barbecue a gente usa principalmente o rub. Rub, ele é um... é um tempero, um tempero seco que a gente chama. Então são vários ingredientes que a gente coloca na hora de fazer o nosso churrasco. Isso vai nos dar uns bark, um barque perfeito. É aquela crostinha preta que dá no American Barbecue. vai te dar um sabor inagualável, muito característico desse tipo de churrasco. E no American Barbecue, então, a gente utiliza os smokers, né? Que é uma espécie de um forno, onde a gente vai utilizar a fumaça para dar o sabor na carne. A fumaça acaba sendo um dos ingredientes também do American Barbecue. Se utiliza muito a lenha frutífera, principalmente porque a lenha nesse tipo de churrasco, ela passa a ser tempero do nosso assado. No American Barbecue, a gente usa uma técnica chamada Low and Slow que é fazer o quê? Fazer um cozimento por, longa, por longo período de tempo com uma temperatura baixa. Geralmente a gente faz uma defumação entre 100 a 120 graus. Aqui nós temos dois equipamentos, nosso Hellcat 60. Aqui ele está instalado no modo Offset e aqui a gente está com o modo Reverse Flow. Então, no modo Offset, a gente tem aqui a geração da nossa, do nosso calor aqui na Firebox. A fumaça ela vai passar direto aqui, saindo da Firebox e saindo aqui na chaminé e dando um fluxo direto. Já no nosso modo Reverse Flow, a gente tem a geração do nosso calor aqui na Firebox. Dentro, ela tem uma placa reflectora, então a fumaça ela vai passar por baixo e ela vai retornar aqui, saindo aqui nessa, nesse lado da chaminé. E a diferença entre o modo Offset e o Reverse Flow, né? além desse fluxo de fumaça, está um pouco na estabilidade do pitch, onde no modo Reverse Flow ele te dá uma estabilidade maior de temperatura. E no modo Offset aqui, ele tem uma variação maior de temperatura, mas ao meu ver, ele te dá uma qualidade de fumaça muito melhor aí do modo Reverse Flow. Como o brasileiro é foda, nos últimos tempos o brasileiro vem criando o seu próprio tipo de churrasco no estilo churrasco americano que é o Brasília BBQ. Entre eles podemos é, citar o cupim que é o corte brasileiro denominado aí no que nós chamamos hoje de Brasília BBQ. Então o Brasil, o Brasil vem desenvolvendo seu próprio tipo de churrasco nessa categoria de defumação dando uma característica igual com aquele gostinho brasileiro que a gente sabe muito bem fazer. E por fim, o churrasco brasileiro então, que é feito com uma carne boa, sal grosso, e uma brasa bem feita. Para falar do churrasco brasileiro é muito fácil, porque a gente aprendeu, a gente cresceu já fazendo esse tipo de churrasco. Porém, para atingir um nível de excelência, ser reconhecido mundialmente como um dos melhores dos, um dos melhores churrascos do mundo, a gente tem que ter muito conhecimento de carne uh, na hora de fazer a escolha desse tipo de assado. E para esse tipo de churrasco, obviamente, a gente tem algumas carnes específicas. Né? Tem o churrasco feito no espeto, naquela churrasqueira convencional que todo brasileiro tem em casa, a gente tem alguns cortes dele, o principal, na verdade, conhecido mundialmente, é a nossa picanha, feita no espeto que, no espeto que levou para o mundo. E temos ainda né o tradicional fogo de chão, muito tradicional aqui no, no sul do país, uh, trabalhar com esse tipo de churrasco. fogo de chão, então, ele é muito mais do que só um churrasco, é uma cultura que está em redor do fogo. Então a gente acaba fazendo nesse espeto aqui, o espeto de costelão aqui. Tem o espeto de cordeiro. Nesse tipo de churrasco, Uh, são horas de, de coxão do alimento temperatura baixa também vai dar um grau de defumação bem bacana mas aquela conversa em redor do fogo aquele mate rolando é o que dá o brilho é o que deu brilhou os olhos do mundo aí a ver o gaúcho fazendo esse tipo de churrasco independendo do tipo de churrasco e sua preferência seja um American Barbecue com churrasco mais defumado seja um espelho de fogo de chão um costelão ou até mesmo um feito na churrasqueira, uma costela, ou uma parede com uma carne mais prime, um grelhado aí legal, a gente tem o equipamento ideal para deixar teu churrasco perfeito. Tamo junto, semana que vem tem mais, sábado na Brasa!